Gente, não, calma. Já é Natal hoje? Não, espera. Eu só entrei no clima ontem. Calma. for for Bom dia, estranhas! Tudo bem? aí gente! Natal, né? Dizem que é Natal. E quem disse que as gotiquinhas também não comemora? A gente comemora qualquer festa, meu amor, não importa qual. Tem festa, a gente dá um jeito de entrar também. Esse ano eu resolvi agora de última hora ter uma árvore de Natal, mas não deu tempo, ficou muito em cima da hora. Eu falei, bom, o que eu posso fazer meio gótico assim, rapidinho? Uma guirlanda, né gente? Dei uma pesquisadinha por aí, vi um monte de tipo. Tem três coisas que gótico associa com Natal. Primeiro, Grinch, que é aquele monstrinho verde lá, malditinho. O Jack Skellington, que é do Tim Burton, que é aquela caveira lá, que todo mundo conhece. E tem o Krampus também, né, que é o que eu mais amo, mas dá muito trabalho. Eu vi umas guirlandas já de Jack, já vi umas árvores de Natal de Jack também, falei, ah... Vamos, gente, é que é facinho, tem as coisas em casa, rápido de resolver. Vamos lá? Vamos fazer? Querem aprender? Não dá mais tempo de fazer esse ano, mas ano que vem dá, gente. Que vale o vídeo. Vamos nessa. Vamos. Tchau. Um beijo. Vamos. Materiais: tinta preta e branca, pincel, estilete, tesoura, cola quente. Bolinhas de isopor, eu peguei três tamanhos aqui, esses trás que eu nem usei, esse LED de garrafa, essas fitas que eu tinha aqui em casa, esse paetê também que eu tinha aqui em casa, essa cola que eu não usei e papelão. No papelão, vamos roubar o formato de um prato aí e tirar o meio dele. Não precisa ser perfeito. Eu adicionei 5 centímetros para cima e para baixo e tô tirando o formato só de um quarto. E depois vou espelhar esse quarto para todos os lados e teremos uma forma regular aí. Eu tô colocando um centímetro e meio para dentro e também tô colocando 2 centímetros para fora, que vai ficar 3,5 meio no total, né? E aí corta isso. Nós vamos precisar de dois desses, mágica, e também vamos colar um no outro já para ficar bem durinho. Com a tinta de artesanato PVA preta, a gente vai dar uma camada em tudo isso, só para né, garantir que não apareça papelão e em seguida a gente já vai encapar isso com a fita só um pinguinho de cola quente enrolar simples e fácil e rápido e temos uma base já em seguida com a mesma fita a gente vai fazer o laço que fica em cima e aí eu vou usar três laçadas é, não vou ensinar como faz laço aqui porque enfim eu faço laço igual eu faço no meu tênis e aí cola isso com cola quente também igual estou mostrando aí mas é gente simples né é laço apenas e a gente já pode reservar essa base aí para dar andamento nas bolinhas as bolinhas é simples também eu pus um palitinho de dente só para ter apoio e fiz três camadas de tinta PVA branca, que funciona como um gesso, uma base, e esperei secar para começar a fazer os desenhos, né? Com essa caneta permanente eu fiz as bolinhas menores, eu até ia fazer com a mesma tinta, mas com a caneta a gente tem mais precisão para fazer essas pequenininhas, sabe? Apesar de na hora, depois de passar um vernizinho, é, não é muito legal. A, a tinta PVA ela não borra e a caneta borra, sabe? Mas mesmo assim, a gente tá aqui, né? Fazendo organicamente. Vamos fazer assim essas pequenas. E as maiores a gente vai fazer com a tinta PVA mesmo preta. E é o que dá melhor se você for colocar um verniz por cima, como eu vou fazer mais tarde, você vai ver aí. Aqui eu tô começando a fazer a bola gigantona, maior, né, a principal, que é o nosso Jack, com a cara mais tradicional que ele tem. E aqui eu também tô usando essa tinta, porque depois vai facilitar para passar o verniz. E todo jack tem um lacinho embaixo. Aí eu fiz lacinho para todas as bolinhas. Mas eu tô olhando bem, tô achando meio sem graça. Eu acho que eu vou atrás do tal do verniz. Vamos lá. oi cachorrinho filha da puta sim minha ursa do coração o verniz é um esmalte da big universo que agora vende na amazon tá e aí eu vou dar uma camada em todas as bolinhas e as que estão com o marcador dão uma manchada infelizmente mas é a vida né nas bolinhas eu usei o raio de sol que é um perolado e nos lacinhos eu estou usando radiação de fundo que é um preto com glitter e depois que tudo secar é só tirar o palitinho de trás e colocar embaixo e colar com cola quente é bem simples terminando todas as bolinhas pequenas vamos pro nosso jack grandão eu aí eu medi só para ter uma proporção boa né da, da cabeçona e do laço e eu fiz exatamente o laço que eu fiz em cima, eu tô fazendo embaixo. Acontece que eu tô colocando uma das laçadas em branco. E aí eu tô mostrando que eu tô fazendo tudo colado, não é um laço normal. Eu tipo recortei um monte de fita, colei com cola quente, juntei tudo e virou um laço bonito. E aí eu peguei dois palitinhos, coloquei embaixo pra fazer base. E eu vou mostrar aí pra vocês agora, ó, quer ver? Ó, oh, coloquei as bases aí embaixo, pra facilitar na hora da cola quente, pra ter um, poio, um ponto de apoio melhor, sabe? Mas, enfim, faz aí da forma que você achar melhor. É como segurar bem aí na sua guirlanda. E aí já temos um jack pronto para acoplar. Seguindo, vamos pegar a guirlanda de volta e vamos colar com cola quente esses LEDs na volta de dentro. É um LED que é com bateria, então, né... É isso, simples. E para dar um acabamento para o fio não ficar aparecendo, vamos colocar essa tirinha de paetê aqui, né? já que está na mão. Indo para os finalmente, vamos posicionar nosso Jack embaixo aqui na melhor forma possível. E em seguida vamos posicionar os outros jackzinhos, gracinhas do coração da forma que você achar melhor. Depois corta os palitinhos e cola no lugar, né, gente? Ó, viu? Perfeito! Vamos fazer um glabuchotinho que merece, né? <risos> Shit, sure, sure. Viu, gente? Não acreditaram que ia sair o negocinho? Sempre sai que eu não desisto, bobinha. Achei que ficou muito queridinho. Demorou mais ou menos umas 8 horas pra fazer, não foi rápido, porque tem que esperar secar as mãos blá, blá, blá, blá. Mas é fácil de fazer, não é difícil. Espero que vocês tenham um bom Natal. Como todo vídeo, não se esqueça, se inscreve aí no canal, se for a primeira vez. Se já tiver vindo aqui várias vezes, dá o like aí. Ajuda o YouTube a achar que eu sou interessante. Pelo menos o YouTube. Não esquece de olhar nossas redes pessoais do canal. Canal As Ursa, tanto no Instagram, como no Facebook. E é isso, então, gente. Nos vemos no próximo domingo, que deve ser Réveillon. Será que é uma Drag Night? Será que não? Ah, tem um ajudante hoje. Quer ver? Gente, meu ajudante de Papai Noel. Ai, meu Deus. Esse aqui é meu duende de Natal. <risos> Ei, filho, vamos pro Natal? Vamos na casa da avó? Então é isso, gente. Até o próximo domingo. Beijo, beijo, beijo. Tchau!